Estudando as inolvidáveis lições contidas em O Livro dos Espíritos, encontraremos observações preciosas a respeito do processo de interferência com que os nossos irmãos desencarnados se imiscuem em nossas existências terrenas. Nas perguntas 470 e 472, poderemos encontrar rico manancial de informações, tão rico que... Dentro do teor dos fatos que têm marcado a trajetória de nossas personagens até aqui, vale trazê-los ao seu conhecimento, prezado leitor. 470. Os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que, assim, colocam em prova nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer? E se é uma missão que cumprem, Onde está a responsabilidade? Resposta. Nunca o Espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz é por sua própria vontade, e, por conseguinte, lhe suporta as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos experimentar, mas não lhe ordena, e está em vós repeli lo 472. Os Espíritos que querem nos excitar ao mal o fazem aproveitando das circunstâncias em que nos encontramos, ou podem criar essas circunstâncias? Resposta. Eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, compelindo-vos inconscientemente ao objeto da vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra sobre seu caminho uma soma de dinheiro. Não creais que foram os espíritos que levaram o dinheiro para esse lugar, mas eles podem dar ao homem o pensamento de dirigir-se a esse ponto e, então, lhe sugerem o pensamento de se apoderar dele, enquanto outros lhe sugerem o de entregar esse dinheiro àquele a quem pertence. Ocorre o mesmo em todas as outras tentações. Dessas duas perguntas e suas respectivas respostas, podemos entender o quanto nossa conduta como espíritos encarnados é livre. Como se pôde ver até aqui, todas as atitudes de nossas personagens foram um exercício de seu livre-arbítrio na manifestação de suas vontades e caprichos, desejos e prazeres. Talvez lhe ocorra, querido, querida, leitor, leitora, tratar-se a presente história de uma temática imprópria para um livro que busque elevar as vibrações espirituais dos que a ele tenham acesso. Observar a sexualidade adulterada nos jogos de sedução e conquistas, nas formas mentirosas de expressão da afetividade, envolvidas pelo cipoal dos interesses escusos, no desejo de tomar, de obter vantagens, de gozar desmesuradamente, de se permitir todo tipo de excessos, pode fazer enrubecer algum leitor mais pudico e que pretendia ver na obra literária tão somente o refúgio da fantasia ou da idealização do mundo. Longe de nós o desejo de constranger ou de ferir as sensibilidades. No entanto importa afirmar que é preciso pensar sobre certos assuntos para melhor entender seus mecanismos e auxiliar no combate às dolorosas consequências que surgem quando se faz vista grossa sobre eles. Em primeiro lugar gostaríamos de ressaltar que a é presente história, se comparada a centenas de outras verídicas que encontramos nos nossos anais espirituais, grotescas, violentas, horripilantes e animalescas, mas se parece a um programa infantil para crianças pré-escolares. As dores e os dramas experimentados pelos encarnados e testemunhados por todos os espíritos que os amam na vida verdadeira são uma página dolorosamente repetida quando se referem à sexualidade e à afetividade em geral. Em segundo lugar, querido, querida leitor, leitora, Olhe à sua volta e identifique se não há algo de doentio em uma sociedade que se vale do recurso da sexualidade para fazer propaganda até de uma caixa de fósforos. Não está falhando a vigilância humana quando as forças do espírito procuram elevar os seres para superioridade moral, ao mesmo tempo em que são eles bombardeados por todos os lados com imagens, cenas, apelos e chantagens, envolvendo a sedução, a provocação e a sexualidade em todas as suas formas? O que pensar do discurso pacifista que se fundamentasse na produção de canhões e metralhadoras, e da propaganda da honestidade feita por criaturas notadamente desonestas? As consequências desse anacronismo, dessa contradição, correspondem diretamente a uma sociedade confusa e sem direção moral, que não sabe o que defender e que não tem opinião própria suficientemente forte para decidir o que deseja para seus dias futuros. É certo que todo tipo de construção arbitrária, baseada no moralismo ou puritanismo, danificam ou adulteram a noção racional de liberdade de escolha. No entanto, quando as pessoas se permitem relativizar todos os conceitos e valores, estaremos caminhando para uma sociedade amorfa, onde tudo é válido desde que corresponda à vantagem material almejada. Se esse é o seu pensamento, assuma-se diante das condutas que acha corretas e adote-as à luz do dia, arcando com os efeitos materiais e espirituais daí decorrentes. Se seu pensamento é contrário ao que estamos observando no cenário do mundo, assuma-se e exemplifique em você mesmo a sua opção, sem desrespeitar os que escolheram outros caminhos mas, da mesma maneira, sem se permitir ajustar-se à maioria dissoluta, apenas por ser algo mais confortável de se fazer. O presente relato, longe de ressaltar o aspecto da lama moral em que boa parte das pessoas se permite, fingindo estar entre veludos e sedas, tem a função de demonstrar como é que o esforço do bem, é incansável para ajudar o encarnado a evitar o abismo, a fugir da queda e a diminuir os riscos que uma vida irresponsável representa a quem a vive, diante das repercussões inflexíveis da lei de causa e efeito. É uma forma de acordar seu coração para comunicar-lhe um fato inegável. Todos nós sabemos o que você está fazendo. Até quando somente você é que será o único enganado? Entretanto, mais do que sabermos de todas as fraquezas humanas, porta aberta para a ação das entidades semelhantes, gostaríamos que não se esquecessem de que não nos apresentamos como juízes a estabelecerem sentenças condenatórias e punições arbitrárias. Para nós, já serão suficientes as dores da consciência pesada no íntimo de cada um. Estaremos ao lado de vocês como irmãos que os visitam nos prostíbulos do mundo para salvá-los da prostituição, seja ela de baixo nível, seja ela das altas rodas sociais. Estaremos ao lado de cada um como suas testemunhas vivas e como enviados de Deus para ingressarmos nos antros em que os homens se metem com a desculpa de ir buscar o prazer, mas onde se deixam arrastar pelas insanidades das orgias, tentando salvar cada irmão do resvaladouro doloroso do erro, ainda que, para isso, tenhamos que suportar os mais deturpados ambientes. Estaremos como companheiros fiéis a chorar pela queda moral dos seres que amamos, orando ao Pai, como o fizer o próprio Cristo, solicitando a sua piedade para cada tutelado, alegando a ignorância ou a demência do Espírito, como se repetíssemos a triste e conhecida frase. Perdoa-os, pai, pois eles não sabem o que fazem. Nós os amamos acima de todas as coisas. Que isso possa servir de alimento para que vocês também se amem a si mesmos, respeitando-se nas atitudes que escolhem para seus dias, não mais com a ideia de que sejam os espíritos malignos, os diabos, as entidades trevosas, os culpados pelas suas desditas. Se um desejo de explorar o próximo, de envolvê-lo em teias sedutoras para fraudar seus sentimentos, tomar conta de seu íntimo, não se desculpe mais com as antigas desculpas. Todo mundo faz isso. A vida é assim mesmo. Melhor aproveitar enquanto é tempo. Se você não fizer, outro vai fazer. Que cada um aprenda com o próprio sofrimento. Ninguém vai ficar sabendo. Saiba que se você persistir nesse caminho, encontrará o destino que todo mundo encontra, a dor. Verá que a vida é o que você terá feito dela angústias e lágrimas. O tempo não deixará de lhe apresentar a conta a ser paga. O mesmo destino que o outro encontrou, a vergonha de ter feito o que fez. O sofrimento como seu próprio professor. Uma nuvem de testemunhas espirituais que lhe acompanha os passos atenta além de não conseguir fraudar ou enganar a própria consciência, que bem sabe o que você resolveu fazer. Todas as teias da presente narrativa poderiam ser alteradas pelos próprios encarnados se tivessem escolhido melhor seus caminhos, como nos ensina a doutrina dos espíritos. Buscando semear em nossos corações uma noção elevada de vida, responsável e límpida, a revestir a afetividade com a ternura da verdade, a euforia da alegria, a doçura do calor e o selo da felicidade, o cristianismo espírita tem tentado acordar os corações de boa-fé. Os homens são livres para trilhar todos os caminhos que quiserem. No entanto, nem todos produzirão a tão esperada satisfação afetiva duradoura. Sabendo, então, do futuro encontro de Marcelo com Silvia em um ambiente destinado a tais posturas licenciosas e clandestinas, Marisa arquitetou seus passos no sentido de envolver Glauco naquele momento especial, com a finalidade, como já dissemos, de colocá-lo na situação perigosa, conforme lhe tinha sido orientado por Dona Mer. Ao mesmo tempo, os mesmos espíritos empenhados na construção da trama vingadora se acercavam de Luiz, o irmão de Glaucia e futuro cunhado de Glauco, que vivendo uma vida dupla entre conflitos e emoções desajustadas, insatisfeito com ambas as maneiras de ser, aceitar a canalizar para o noivo de sua irmã a responsabilidade por sua infelicidade, uma vez que, desde o fatídico e casual encontro que tiveram e que revelara sua condição sexual ambígua, a vida de Luiz se converter em uma montanha de suplícios e angústias. Passar a fugir dos encontros familiares onde deveria enfrentar o olhar do cunhado, agindo na defensiva e amedrontado pelo fantasma da descoberta de sua dúplice condição sexual. Lembramo-nos da influência do espírito Jefferson, que comandava junto a Luiz a ação das entidades obsessoras a estimular suas sensações e a mantê-lo na corda bamba da dúvida e da insegurança quanto à sua própria definição sexual. Isso martirizava sua consciência e, nesse ambiente conturbado, Jefferson conseguira semear o medo, colocando Glauco como responsável por todas as angústias de Luiz. Incapaz de examinar as coisas pelo prisma da verdade e assumir para si mesmo a responsabilidade pelas suas escolhas, transportar a culpa por suas dores morais para o noivo de sua irmã, que, a partir de então assumir em seus pensamentos a condição de destruidor de sua felicidade. Aproveitando-se de tal estado de alma, o trio composto pelo chefe, por Juvenal e por Gabriel, o aleijado, passou também a exercer sua influência sobre Luiz, sugerindo-lhe a necessidade de colocar um ponto final nessa angústia sugeriam-lhe intuitivamente que fosse procurar o futuro cunhado para um ajuste definitivo, fosse para ouvir sua opinião sobre o flagra acontecido algum tempo antes, fosse para saber o que Glauco pretendia fazer sobre tal conhecimento. Assim, durante os dias que se seguiram, as entidades exerceram todo tipo de pressão psíquica sobre um Luiz, invigilante e fragilizado, aconselhando-o sobre a necessidade de um encontro pessoal. No início, Luiz lutava contra essa ideia, vergastado pela vergonha de encontrar o rapaz e ter que ficar exposto a indagações constrangedoras. No entanto, Entendendo a sua personalidade frágil, necessitada de consolo e um pouco de sossego, o chefe, astuto e inteligente, incutir em seus mais profundos pensamentos a possibilidade de Glauco não ter se incomodado com o que vira, de não estar guardando aquele fato como um trunfo ou uma arma de ataque. — Vá até Glauco, seu bobão! — — Ele vai até aliviar o seu lado da culpa, principalmente porque você é o irmãozinho querido da noiva que ele ama. Induzia-lhe mentalmente o chefe. — Isso mesmo — repetia Juvenal. — Vá lá e veja que ele não vai tratá-lo como um criminoso. Afinal, foi só um beijinho inocente. Essas palavras caíam no íntimo de Luiz como a possibilidade do entendimento que ele tanto almejava — como uma forma de ajuda para sair daquela confusão afetiva em que se encontrava. No entanto, Luís tinha uma personalidade altiva e orgulhosa, o que o fazia imaginar Glauco como uma ameaça perigosa. Isso espelhava a forma de ser do próprio Luiz. Ele estava sempre pronto para valer-se das notícias negativas que lhe caíam nos ouvidos para usá-las como instrumento de barganha ou de exposição ao ridículo de qualquer pessoa que lhe atravessasse o caminho. Extremamente crítico para com a conduta alheia, agora, no entanto se via vulnerável em suas próprias atitudes, imaginando que Glauco poderia fazer com ele as mesmas coisas que ele sempre fizera com outras pessoas. Por isso, a dor de se ver nas mãos do futuro cunhado. Pressionado pelas sugestões espirituais insistentes e longe de se valer de qualquer recurso positivo da oração, Luísa acabou acalentando a ideia de ir encontrar-se com o noivo de sua irmã, ao menos para colocar a limpo aquela situação. Dentro dos planos das entidades inferiores, deveria estar no escritório de Glauco no mesmo dia em que Marisa lá comparecesse, para a segunda entrevista. Assim, na semana seguinte... Tudo iria acontecer. Marcelo e Silvia estariam se encontrando em um dos inúmeros motéis da cidade, acreditando-se ignorados. Sua esposa Marisa estaria usando seus trejeitos sedutores para atacar segundo suas estratégias. E Luiz, sabendo que Glauco costumava permanecer no escritório até o final da tarde iria procurar o futuro cunhado no final do expediente, a fim de que pudessem conversar sem serem interrompidos pela chegada de clientes inoportunos. Já com o plano bem urdido em seus pensamentos, Marisa tomou o telefone e realizou uma chamada pessoal para Dona Mércia, a fim de garantir o investimento que havia feito e que, Segundo suas conversações, estaria igualmente na dependência de sua conduta, com vistas a facilitar a consecução vitoriosa de seus objetivos. — Alô, quero falar com Dona Mércia. — Ela está ocupada. Respondeu a mesma voz metálica do outro lado. — Diga que é a sua cliente Karina e que serei rápida. Dentro de rápidos instantes, Dona Mércia veio ao telefone. — Alô, quem fala? Perguntou a senhora com voz cansada. — Sou eu, Dona Mércia Carina, a moça que a procurou esta semana com os problemas afetivos. — Mas eu sou procurada por muitas moças com esse tipo de problema — Aquela que está interessada em um rapaz que é noivo, que já consultou outra vez há alguns anos, e que a senhora falou que precisava de algum tipo de ajuda de minha parte para que o encantamento acabasse pegando. Ah, sim, aquela de cabelo loiro e pele queimada de sol. Isso mesmo. Uh, — Olha, estou ligando para falar à senhora que tudo está planejado para a próxima terça-feira. Vou fazer a minha parte e espero que, nesse dia, a senhora e seus amigos possam fazer a parte de vocês. — Sim, se você fizer o que lhe compete, tudo ficará menos complicado e as chances de sucesso serão bem maiores. Não se esqueça do perfume. — Sem entender o conselho... Karina respondeu. Perfume? Que perfume? Sim, Karina, o perfume que você comprou, igual ao perfume que a noiva do rapaz usa. Ora, mas como é que a senhora sabe disso se eu não falei para ninguém que tinha comprado? Você se esquece que sou uma profissional? Assustada com a exatidão da informação, Marisa Karina suspirou bem fundo, arrepiada, e falou. — Tudo bem. Já separei o perfume e espero que seus operários invisíveis estejam apostos. A senhora precisa do endereço do nosso encontro para que eles não errem o lugar? — Não, minha filha. Eles já sabem onde será o trabalho. — Depois que tudo acontecer, volte aqui para a gente terminar de acertar as coisas. Entendendo que coisas ainda ficariam pendentes de algum acerto, Marisa Karina respondeu. — Tudo bem. Depois eu passo por aí. Tchau. Soando frio diante das perspectivas perfeitas que se desdobravam perante seus olhos imaturos e seus sentimentos infantis, Marisa esfregou as mãos com ares de contentamento e afirmou. Essa mulher tem a parte com o temo. Saber de todas estas coisas sem eu falar nada, acho que peguei a pessoa certa para conseguir o que quero. E se tudo sair como desejo, até que ela merece um pagamento a mais para compensar o seu serviço, é bom não ficar devendo favor para uma feiticeira como ela. Com gente assim, é melhor ser amiga do que inimiga. E com Glauco na mão, não preciso de mais nada. Por isso... Tudo estava ajustado nas mentes dos encarnados, sem imaginarem os desdobramentos dolorosos que se produziriam no caminho de todos. Em casa, desde o aviso recebido no centro espírita, Olivia se tornara mais cuidadosa com as palavras, com as atitudes de irritação, e manifestava suas opiniões sempre com cuidado para que elas não fossem estopim para desafensas. Acercando-se de Glaucia, com quem mantinha a conversa finizada sobre os temas espirituais, Olívia deu-lhe a conhecer o alerta que recebera, buscando auxiliar a filha nos momentos difíceis que se aproximavam, sem, contudo, especificar sobre o que eles se referiam. Certamente estariam ligados ao seu afeto em relação ao noivo, mas, acima de tudo, a palavra espiritual lhe solicitava postura equilibrada e favorável para que não se deixasse envenenar ou abater, por quaisquer circunstâncias. Somente assim é que seu afeto demonstraria potencial de elevação e pureza reais a suplantarem as forças pantanosas da inferioridade e alçar voo nas dimensões luminosas do Espírito. Olívia relatava com as palavras amistosas da mãe que... Interessada em amparar a filha igualmente envolvida nas tramas de um destino ainda desconhecido, o fazia sem procurar amargurá-la ou assustá-la. Confiemos em Deus, Glaucia. Nas horas escuras da vida, o sol continua a brilhar em algum local do firmamento e, mais cedo ou mais tarde, a alvorada voltará a surgir em nosso horizonte. Não nos deixemos apavorar. Saibamos esperar, porquanto, ante a luz da verdade, todas as brumas de nossas dúvidas e ressentimentos são afastadas, sem violência ou terror, vingança ou crime. Escutando a palavra serena de Olívia, Glaucia concordava. Sim, mãe. Tenho sempre em meu coração essa advertência a vigiar meus pensamentos. No entanto, é um aviso que nos causa uma aflição, porquanto, por mais atentos que estejamos, não poderemos evitar o que venha a ocorrer. Parece-me que esse é o teor do alerta. Sim, filha. Eu também entendi as coisas por esse lado. É uma advertência cuja finalidade é a de nos preparar para uma tempestade que está chegando e que não pode ser afastada pelas autoridades que nos velam os destinos. Teremos que passar por ela e, assim, convém que nos abasteçamos com os víveres importantes para a alma na consagração dos princípios de tolerância e compaixão, entendimento e perdão, que constam dos itens do armazém de Jesus e que devem ser usados sem restrições ou medidas. E tudo, pelo que parece, segundo os avisos que recebi, envolverá também o nosso Glauco, seu irmão Luiz, e, por via de consequência, a todos nós que os amamos. Entendendo que o alerta fora claro, Ainda que não houvesse sido preciso quanto ao momento e ao tipo de testemunho que se abateria sobre o grupo, Glaucia complementou. Bem, agradeçamos aos amigos espirituais que nos ajudam, e com paciência e prudência saibamos esperar por qualquer coisa com a alma lúcida e sem ansiedades, porque se estamos alertas, não poderemos nos queixar da surpresa. Isso é o mesmo que tenho pensado, filha. Vamos mais ao centro abastecermos com as vibrações de carinho desses amigos que nos amparam, e não tenhamos medo de nada, sem nos conduzirmos com arrogância ou insolência diante das provações. Quando tudo tiver passado, estaremos mais fortes e decididas na estrada a seguir. Concordando com a genitora, Gláucia relembrou. Continuemos a fazer nosso evangelho em família porque a senhora sabe que só jogo de futebol é que tira papai de casa. Trazer a oração para o nosso lar também será uma forma de fortalecer a sua própria defesa nas horas difíceis, que, como nos disseram, irá abater-se sobre ele também. Isso mesmo, terça-feira estaremos aqui novamente. Na outra semana, a terça-feira estava reservando inúmeras emoções para as personagens que acompanhamos. Marcelo e Silvia desfrutariam os prazeres carnais livremente, escolhendo inclusive o lugar. Marisa estabeleceria o plano de ataque segundo seu desejo de seduzir o rapaz cobiçado, valendo-se da entrevista com ele reservada. Aproveitando-se das circunstâncias, induzido pelas entidades negativas, Luiz compareceria no escritório de Glauco para acertar-se com o futuro cunhado. Todos eles, no entanto, poderiam alterar seus caminhos, escolhendo outros comportamentos. Nenhum deles foi obrigado pelas entidades perturbadoras a agir daquela forma. Todos aceitaram passivamente seus conselhos. Por sua vez, Olívia, Glaucia e Glauco estariam na oração em família. A terça-feira, dessa forma, poderia não ser o que acabou se tornando para todos, encarnados e desencarnados. Cada um paga um preço para que possa crescer segundo os seus interesses pessoais.